É isso que eu sou ali, eu posso estar fazendo? Não foi mal, bater, você? Né? Não, bateu não Ela me jogou pra fora da pista Caralho, mano me expulsou da pista Hum, se eu não errasse aqui ia ser bonito, hein? <risos> ah, eu ia fazendo o drift mais, mais bonitinho Saiu o freio, tá ligado? Oh, mano, eu tava fazendo mais bonitinho, <risos> ah, não Foi? Tava difícil de controlar a saída, né, mano? Ficar sem trazer... Nossa, tem um alt lindo agora I'll fucked up if you can be right Serão, eu acho que eu voei na altura do teu carro, velho. Uhum. Caraca, velho. O meu que decolou, tá ligado? Eu falei que eu não tava louco? Já sai do pitch ando... correndo já, já sai do pitch correndo Ai, peguei a zebra é. tá bom. O cara tentou me rodar, mano. Sacanagem, isso Matei. I like Kuddy. Até parece que alguém pensou que isso ia Olha! Ah! Então a senhora é safadinha. Então a senhora é safadinha Sim. Esqueceu de Esse aqui é para aqui é hardware, meu irmão. E se no longer go for a gap? Mano, o cara tentou, mano. O cara tentou. Quem Você bateu em mim, velho. Tu me ultrapassou me fechando, velho. Não, mas aí quando chegou na curva, tu me bateu. Sério? Quando tu fechou na curva, tu virou antes da curva, tá ligado? Caraca, caraca, caraca, caraca, caraca, caraca, caraca, caraca. Andam, dando, dando, Eu vi